Rapaziada, paramos no momento de ação Cabernet não quer nem ver, tio O Nemesis estava nos seguindo Ó, Logo depois de eu conseguir reativar Jogou! Lá, eu tô com é a escopeta aqui, tô ligado o cara daqui Pegou um spray Nossa, ele tá atrás Mini baby, fala abaixo aí Peraí, peraí, e aí? Tô clicando Nossa, tio Vai mais um caneco. Será que tem mais alguma coisa aqui? Tinha é pesada tec PESADA Rapaziada, a botina dele é maior que a do botinelson Será que tem que voltar pro mesmo lugar? Ele é esperto? Não, Ele é esperto? Ele é grande não, <risos> Peraí, vamos voltar pro mesmo lugar? Rápido. Aqui não tem saída Minibaby, a gente vai voltar pro mesmo Nossa, pro mesmo lugar? Ixi Ó, ó, ó, troca pra mim Troca pra mim o choquito nele. Se ele vir. Beleza. Pegamos ele, pegamos ele. De alguma forma, ele vai ficar parado. Bagunça. Vaza, vaza, vaza. Nossa, não tem como, mini baby. É alguma coisa lá mesmo. <risos> Nossa, tem que passar por ele. Rende desespero. Vai testar agora, tio. Deixa... Nossa. Nossa! Eu dei capoeira. <risos> Peraí, será que carregou o negócio ali? O negócio dá tiro. Não, não. O negócio não carregou, tá carregando. Minibaby, é nóis agora Pela ordem Deve ter alguma coisa aqui, hein Deve ter alguma coisa aqui que nós vemos. Os barril ali, será que explode, Minibaby? Ó o negócio aqui, hein, ó Vai, vai, vai, vai Ela tem que ficar picudando, tem que esperar o multinel Vai, vai, vai, vai, vai, vai. espera ele não Tô esperando, tô esperando Não, <risos> espera, não ele espera ele não Espera lá que vem <risos> Peraí, peraí Sai! Ah, tá... Deu certo, tio E aí? <risos> Ai, meu Deus Pegou a perna, eu tinha pegado é grandão, não passa. Rapaziada, <risos> chegamos. Pera não, não acabou a balada ainda, não. Beleza, ó, ó, ó, tá música de tensão ainda. Se inscreve aí, tio. Ele vai explodir aqui lá, velhinho. Ele veio mal, ficou um pouco rápido agora, olhando, mas depois o caverno configura. Tranquilaço. Tudo bem. Tudo Ok. Dessa porta, acho que o Nemelsons não passa Carlos, mais, não. Ó. Me oh, oh, oh, é sala do amor, hein? Encontre uma saída para a superfície. O que, que acontece? Momento feliz, hein? Felicidade. Munição descoberta. Oh, meu Deus. O caverninho é simplesmente curta demais munição completa extra. Mais uma plantinha vermelha. Mais um mapa no bolso. Mini baby. Do esgoto, hein? Ó, oh, funções do mapa é sua, mini ah. vai lá, manda lá O mapa não serve apenas para dar informações de sua localização atual e dos arredores Ele também mostra pontos de interesse e itens que você encontrou, mas não pegou Ah, essa <risos> é boa Ah, <hein? risos> agora sim, tio, pontos de interesse Beleza, para ver o mapa, provavelmente temos que apertar, acho que é o M Miserável Tranquilo É o M mesmo já temos um mapa aqui Qualquer coisa, se a gente ficar perdido, a gente dá uma olhada O que que acontece? É bom dar aquela salvadinha benta o tá usando três slots diferentes quem tem Só pra não dar né? um problema Claro, melhor do que nada A Faca do combate é sempre bom <risos> Termos em mãos Beleza, o que que acontece, Mini Baby? Tá rolando uns painéis Ó, ó O que que é isso aqui? É bolsinha? Aham. Uhum. É bo... bolsinha? É pochete? Não, não é, é pochete, pochete tinha. Alguma não É alguma coisa pra aumentar o slot O é, é? Sim, Mini Baby Ó, aqui dentro tem uma sala, hein Agora com 500 é ah, Jesus! Oh, Rapaziada, tá, tá rolando um monstro de grosso calibre por aqui hein? Ah, tá dizer, Tem como descer e tem uma salinha aqui, mini baby e tem uma escada aqui Essa porta aqui com certeza não vai abrir não. As novas trancas eletrônicas só abrem com uma bateria especial, fica esperto Que será entregue a todos os funcionários Mantenha a sua sempre à mão quando for se deslocar pelas instalações Beleza, ó, ó, ó novas trancas eletrônicas e tem uma bateria mas com certeza tá faltando Ó oh, Da bateria Beleza, mini baby, valeu pela informação Vamos Rio adentro Ah, também quero fazer isso Ó, <risos> oh, mini baby <risos> Aventuras Rapaz, eu não conheço o local aqui Escopetão na mão, se tiver zumbi, a gente volta pra arminha. Nossa! Nossa! E aí, jogo? Vale isso. Nossa, é um crocodão. Peraí, tio, e aí? Só uma escada. Tinha o perna pra quem. Cagão. Bota oh, aqui item. Peguei. Peraí, o bicho tá vindo? Vai lá e vê. Nossa, ele ah. veio! Nossa! E aí, tia, sobe aí? Mais cagão ainda. Rapaziada, não vou pegar aquele dentro ali, não. Você viu o tanto de dente dele? Peraí, tá vindo. Sumiu? Rapaziada, arrebentar ele na faquinha, mas o que, que acontece? É bom a gente subir primeiro? A gente não tem como matar aquele tricerodento agora de, de início. Verdade. Ó, oh, também falta bateria, mini baby. Já estamos ligados. <risos> Ei, jogo, vai ter que ir lá por baixo? Dá a cabeçada. <risos> Será que a gente vai ter que matar o Loki? Beleza, a gente salvou. Espero não, não gastar todas as balas naquele Loki. Copreta tem 12 tiros, mais 4, 16 xiretos, mais arminha com 33. É, ué. Rapaziada, prepara a franja aí, hein. Amarra os sapatos, olha ali as costinhas dele. Ó, oh, pegou de costa que covardia. Oh. Matou já? Ué, já matou. <risos> ah. Matou nada, chuta, picou. Morre, diabo. Tem como passar esse lock aqui? Não é. tem como não, ele é muito grande, xixoto. Peraí, jogo, e aí? Sobe que deu treta. <risos> Rapaziada, vou subir, tio. Será que pegar a perninha? Vai morrer, viu? Vou matar ele daqui de cima, ele, ele vai sair fora. Olha aí o jogo mentindo. Rapaziada, é? assim a gente vai acabar com as balas, hein? Peraí, tá assistindo TV ali, ó. Tá de costa, tem como passar. um. Nossa, tio. Você tem como desviar esse lock? Perninha. Perninha. Só tirando a perninha, ah. gastam, Nossa, gastamos altas balas, em mini baby. Foi, foi, rapaz. Foi mesmo. Eu, mo, nossa. Beleza, já estamos ligados com as perninhas dele. De, ó, ponto fraco, você viu? Malhou as costas, malhou a perna. Dá nisso. Rapaz, estamos é, tá um explosivo bem. Tranquilo. Ó, sala altamente segregas. Tá rolando um, um salvatório aqui no slot 2? O que dois? Vamos patinar aqui de novo. Minibaby, olha isso. Nossa, lança granada. Nossa Essa senhora, é é lança granadas, Minibaby. Não são prontamente fabricáveis, não vale a pena estocar. Não vão ajudar se precisamos manter os gamas na linha. Eles não vale a pena estocar, ou seja, pegou essas paradas, já manda na agulha. É isso aí. Tem que ter alguma coisa a mais aqui, mini baby. Será que é somente a sala do amor? Tem o um baúzinho, pegamos a arma. Será que tem que explodir o lock de vez? Ela tá rolando... Os gamas é aqueles. tem que vai atrás é, de você. Aqui não trem. dá pra mexer. Peraí, o que será os gamas? Peraí, tem que passar o lock de novo? Não entendi aqui, não, o jogo? Peraí, tomar no canal que eu tô lindo. Peraí, peraí, peraí, tio. Peraí, peraí. Tá rolando alguma coisa. Você parece bicha? Bicha! Ó, oh, ó, oh, deixa aquele lock vir com as pernas. Peraí, tem que carregar, hein? Deitar, ah. tem que deitar dele. Será que ele vai dar alguma parada? É Ó, um de fogo mata o Loki Daquele jeito? Mas aparentemente O Loki não tem nada Mas ele tava vendo alguma coisa aqui Que é simplesmente a passagem Ó, dá pra passar sem gastar tiro pelo jeito Mas é bom que a gente já aniquilou Esse ah. Nossa, é a perninha já, é a perninha Passar no canto aqui Se tiver mais um ferrou. Peraí, tá, tá até com pouca bala de De revólver O que acontece? Tem espaço ali Tá rolando outro aqui Pegou uma perna Nossa Peraí, pegou? Mas já jantou Ah! Que mentira. Vamos, vamos. Dele. <risos> tem que acertar na perna, tio. A perna é a que economiza bala. Ah, é. Ó, ó. Acertou a perninha do Loki? O problema é que eles pegam ainda, tem que passar rápido. Ele pega de qualquer jeito, ele não deixa os Beleza, o primeiro Loki passamos. O terceiro Loki vem voando, tio. Aí vai ter que mandar uma. Ó. Pegamos já, pegamos ah, já. Isso ah, aqui é rápido. Tá, tá, cuidado. Travou! Acho que travou! Ó, tira a granada do lanche. Aí ele vem Deixa o último vir Ó oh. Beleza Já manda Manda Beleza É assim Ó oh, Com os atalhos em mãos Fica muito mais fácil Tranquilo Rapaziada Deu certo Um Virou churrasco Por que acontece? Ó oh, Economizamos bala Pelo menos Rapaziada Foi viroucagem <risos> Mas deu certo Pronto, Chegamos no local aqui Bateria Eu sabia que a bateria Tá aqui perto mini baby. Pegamos a bateria <risos> Salvou o game Minibaby Você tá bem? Hahaha <risos> Porque já estão ligados, ó, ó Deixei no baú Valeu a pena, hein, mini baby, ó Vou ficar esperto nesses amarelinhos aqui, hein Sim. Beleza, explosivo A Parece que o caverninho tinha o B Sim. Já Sim, dá pra tio misturar tio. O A e o B faz o de fogo, seu caverninho Ó, oh, esse aqui é o B Explosivo B e esse aqui Deixa eu combinar Qual que é esse aqui? É de fogo, é de fogo O caverninho tá ligado na fabricação de armas, tio Beleza, será que tem como Prantinha. Já equipar Todas as munições dentro Aí, ó ah? um, um slot a mais Demais, não é? Beleza, mini baby Os caras zoaram ele Eles soltaram os monstros ali Que jantou todo mundo pelo jeito Tranquilo, o tá Nossa, já encheu todos ah. os inventários Vamos Fabricar munição de escopeta O cabernet acabou de juntar 18 tiros de escopetas Mais 4 na arma O que acontece? Temos 22 tiros de escopeta no momento Rapaziada, passamos gastando pouca bala Show de bola mesmo, entendeu? Beleza. Vemos dessa porta ali, né, Minibaby? Ih, você roubou minha água Pegamos a bateria Agora vai ter que voltar nos locks <risos> Ah, não é só aí não, Minibaby Tem que voltar agora Beleza A partir do momento em que voltamos Rapaz, agora só tem dois Vamos passar ele na arminha Tem que ser na arminha Será tá tinha alguma coisa ali, Mini Baby? Peraí, atrás ali o Carvininha não verificou Beleza, nada Apenas 19 tiros É verdade É o que tá rolando Beleza Ó, oh, tem um atalho aqui. Tem que ficar esperto que às vezes tem munição aqui também. Ó, oh, será que tem como passar nesse cachuel aqui? Se tiver um daqueles ali, ferrou em mini baby. Já era. Beleza, não temos mais a, a faquinha. Opa! Altos Uf. itens, ó, oh, oh, oh, anotações de esgoto. O cara parou aqui embaixo pra escrever. Eu é um escritor inspirado. <risos> Aconteceu de novo. Pegaram o Kenny dessa vez, eu vi tudo. Uma dessas coisas só engoliu ele inteirinho de cabe da cabeça aos pés. Eu bem que tentei avisar quando o Bill sumiu duas semanas atrás A polícia disse que ele tinha só se mandado Mas eu falei que não Ele tá com bebê para nascer, mas ninguém me deu ouvido. Coitado, cara Assim não dá Não aguento esses sapões de merda com bafo de vômito Quando eu acho que me safei, saltam dos túneis E não dá nem pra contar com essa polícia de merda Muito menos confiar nos burocratas do QG Da próxima vez que um treco desses dera as caras Eu tasco um ovo naquela boca nojenta Isso aí Rapaziada, se é, dá um soco ali, ele janta seu braço muito rápido. O que acontece? Vamos ter que equipar a faquinha rapidamente. Sem afetar os slots. Beleza. Pegamos pólvora que estamos precisando de momento. Estamos com todos os slots praticamente cheios. Mas parece que tem é. locks aqui espreitando. Ó, oh, esses túneis é pe... daí que ele sai. Ai. <risos> Calma. Oh, tia! Não, ela trava, tio. Peraí, na boca não vale, na boca não vale. Ele corre igual um dinossauro. aí, aqui tem espaço. Ó, bundinha. Bundinha ele não aguenta, tio. Pera aí, tem que passar rápido, hein, baby. Ele pega mesmo assim. Ó, se o outro fechou aqui, ferrou, tio. Eu tiro a granada do lanche rapidamente. Peraí, ele tem que virar pra esquerda agora, hein, mini baby. Cuidado. Nossa, eu nem vi, tio, só virei. Ah! Nossa, ele chega no pulando. Peraí, tem outro? Ah! Nossa! <risos> Rapaziada, o jogo é lá mesmo Eu pensei que era o mesmo mini baby <risos> Tem dois Nossa, que duro de jantar, três Beleza, <risos> <risos> rolou duas balas extras Será que tem como colocar as balas já? Fica seis? Não sei Parece é seis balas na agulha Rapaziada, o game tá dando altas munições, mas o cabine curte Manter Acertou a perninha Será que vai dar tempo? Se der tempo de troca de arma Beleza, granada do lanche equipada. E agora, tio? Tá vindo um, tá vindo um. Beleza, pegamos o lobby. Sai que o fogo tá em mim. Tá vindo outro, tem outro atrás Ixi! Tem outra porta lá no fundo, né Minibaby? É Tem outra... Nossa senhora tem Com alto. certeza aquela porta poderá haver itens Dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para aí. Rapaziada, gastamos um tiros de escopeta aí que a menina não curtiu em saber Que eles são ultra resistentes Nas formas escopretistas O que que acontece? um like e tio. Ó, local hiper novo Parece que aqui é a saída ah, jogo! Oh. Peraí, tio! Que apelão! Vai, vai, vai, vai! Vai, vai juntar! Vai vir mais, tio! Vai vir mais! Cabrinho, Ó! Peraí! Ixi, tem que tirar da porta e colocar aqui? Não tava nem na mini-baby! Ó, o cara já tá aqui! O cara já tá aqui! Tá dando tempo! Vamos matar ele na. Peraí, não vai ter como matar na arminha, hein? Tem que usar granada do lanche, hein? Acho que a é granada do lanche é específica pra matar o Loki. Beleza, queimando o lock. Dá pra ir mais calmo agora Dá pra ir de boa O que acontece, acho que a gente tem que tirar Ó, tem que tirar A bateria da porta Acertou, ah miserável Se tirar não abre, hein O jogo tem... Ele não dá não, se a porta estiver aberta? Opa, eu ver ali, bateria Sim, só tem como tirar se Ó, daí você não entra Aí o mini ah. baby Pensei que tinha como... Beleza, a gente vai ter que achar outra bateria, então Sim Tinha mais portas Só que tem que passar outro lock lá Rapaziada, é, vocês sabem sim. Se A outra porta Tem itens Que vale a pena voltar O cabernet com certeza Vai ter que voltar ali, hein Tá com um pressentimento Beleza, tá rolando Aquela porta ali Mas será que Ó Beleza, depois pra desbloquear Tranquilo Já estamos ligado Porque agora pegamos essa bateria aqui Flipa no bolso E podemos passar por aqui. Vê se tem aquela porta ali. À esquerda, tá rolando mais aventuras. Só que antes de embarcarmos nela, o que, que acontece, mini baby? Ó. Inclusive, ah, a bolsinha, bolsinha do amor tá aqui. Nós pegamos a bolsinha do amor que o cavernês super curte. Achei assim, legal. Pode até rolando umas balinhas. Pólvora. Pólvora. Ó o café lá pro manguitinho. Ah, <risos> mano, o vídeo é um tomador de café profissional. É, <risos> uai. O que acontece? Vamos, primeiramente, carregar a arminha. Estamos perfeitamente profissional, hein? Cafezinho para revigorar a Jill. Ó. Oh, é que a porta oh. perto da gente. A portinha dá pra sair. Tem que ficar esperto que tem mais local pra ir lá, hein, mini Baby. É. Será que vira matar aquele Loki lá? Vai lá e ver. Será que tem alguma coisa. Vamos salvar primeiro, né? Ah, <risos> o cabenisco. Eles, eles caras jantam tão, o não tinha morrido até agora. Os caras jantou o cabenete tão fácil. Foi, foi, foi. Foi também tá com o pé atrás. Ó, beleza, tá rolando outra parada aqui, ó, essa daqui, né? Que não abria? Aham. Uh -huh. Ó. Beleza? Vamos com calma. Tranquilo. Esgotos normalmente são os locais mais temíveis em Resettigo. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank god. Everything okay? Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway is ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Isso olha, tá a gerenciar.